Aê, trem bom, hein, João, pra mais da conta! Viemos do interior! Olha <risos> o oh, que esse valor vou fazer! Vamos de rir, vamos rir. Vamos lá! Vamos, Blade! Vamos, Blade! Tô... tô tão ansiosa! Nossa. E é do aquele que você... Olha, o Blade aquele... tá, mais... tá mais... Que isso? pega que não vai no motel que é a mulher do... de charente tem que entrar, meu! Oi. Tá doido? É. Boa tarde, é. a gente é. vai querer um quarto, tá? Você vai é. querer... É. Ah, calma luxo. Fala a amor, é. então. Se a malda é. pega, pega, pega, pega, meu, bem bolada a pegadinha, é. Como bem Como eu bolada, eu chamo a gerente bem pra bem gente, por favor? Isso, isso. Chama a gerente. Não, tá? Não, eu tô tranquilo. O Blade que tá agitado. Nós vamos entrar, tá, Blade? Boa tarde. Você é quem? Casado. Eu sou a dona. Ah, melhor ainda, amor. Melhor ainda. A gente quer entrar com o no nosso meio de transporte. Não, não é possível o animal entrar. Na moro. nossa cidade pode. É, mas aqui não. É não pode. Ah, não. É regra da casa, aí. não pode entrar. Ai, amor, animal. fala com ela. Calma, amor, calma, calma, que eu prometi que nós vamos entrar, nós vamos entrar. Calma, calma. Calma, calma. Olha isso. nós vamos entrar assim. Eu vou entrar, Blade. Vamos entrar assim. Amor, pode subir, sobe. Sobe, que pode subir, amor, que eu vou fazer. Nós vamos entrar assim. Não, quem vai, vai chamar a polícia a gente, amor, liga aí. Nós vamos. <risos> Olha o que vai acontecer Tá sensacional Bom, existem sonhos que são legais, né? Mas também ah, existem pesadelos, hein? Voltou pra quê? Olha o que esse sonho vai, vai fazer! É, só mais, vir, mais vir, um pra mais vir, aqui também, ir, viu? Opa! Ah, tá Tudo bom, ali. meu? Beleza. Quatro pãozinhos, tal. Vai levar algum pão doce, alguma coisa? Porque de doce a gente tem uma promoção hoje legal, que é, ó, o sonho, um realzinho. Tem é um sonho novo que saiu aí, bacaninha bem mais um recheio, show de bola. Show de bola, é. dois então pra mim, um pra comer agora e outro pra levar pra agora. Ah, legal. Só um minutinho. Deixa eu pegar que tá quentinho ainda aqui. Um sonho <risos> é pra viagem. Ó, o. Aqui é pra fundo. Pegaram até o meu Billy Night aqui já. <risos> Só um minutinho, tô pegando seu pãozinho aqui. Só <risos> que depois foi do que tá barato de um real isso aqui? Não entendi o que foi foi? Gosto de tal o que, O sonho? Lógico, meu. Só se o rapaz inverter o pote Lógico lá. tá de brincadeira. Não, é, tá, com, tá com o cheiro de tal? Tá com o cheiro com de tal? Cheiro de tal, aí, meu. Você é, tá, tá brincando, deixa eu ver. Eu saio de palhaçada comigo, é, tá... seu vacilão. O que foi, velho? Esses dois Olha, pra viagem, vai, vai deixando né? aqui, ó. É tá bonita. Bonita. Na fresca, o melhor creme de confeita da região. Vou pegar o seu pãozinho, tá? Filho, que que que aqui, o que foi? O que foi, querida? O que, que é isso? Tem talco nesse negócio, rapaz. Eu acho que você acabou é com a marga. Você escovou o dente hoje, não? A às vezes que... você tá acabou com a amarga, por isso que você tá acabou com a marga. Fala, João Kleber, beleza? Que... que neto, meu querido! Ô, João, é... comigo tá bom, velho. Tô achando que eu tô meio gripado, <risos> tô meio <risos> resfriado. Olha o que o Neto olhe! Vamos tá Ativa! É essa aqui, mano? Você tá ficando louco, mano? Eu tô resfriado, velho. É resfriado? tá ficando louco, mano? É resfriado, mano? desculpa. Isso aqui, mano? você tá ficando louco, desculpa, mano? Desculpa, cara. Que aqui, f... mano? Não, velho, desculpa, mano. F... Você tá mal, velho. Tá Foi... É resfriado, é velho, desculpa. É gripe. Pô. Pegadinha, né? Ele tá no jogo Cláver Show. ati ati atchim! O que irmão? Tá Foi, f... O que foi, Ei, pô? a mina no Whatsapp, tá Eu mentindo. tô resfriado, amigo, desculpa. Desculpa com a cara. <risos> foi sem querer, eu tô resfri... Ai, eu tô resfriado, meu! Olha <risos> o que aconteceu que ali, meu. Foi, você é eu tô prosta. resfriado, moça. Percil É resfriado? Você meu? É resfriado, moça. Ô moça, desculpa, eu não sabia Pô, que a Você foi... domingo você vai rir Show Show. Vamos rir, E aí, João Kleber? Fala, Toninho, você voltou, meu querido. Ah. Roda aí, já sumiu. Ah, mulher. Ah, esse doido, olha o que ele vai fazer. Vocês vão se divertir muito. Taca aí, vamos rir, vamos rir. Oi. Tudo bem? Tudo Gosta de mágica? Sim. Sou Mr. A, Mr. Africano e vou revelar o segredo do Mr. M. Ai. Fica tranquilo. Relaxa. Feche os olhos. Mantenha fechado. Não abre momento nenhum. <risos> Espíram. um! Espíram. Espíram. Vamos rir, vamos rir. Tudo bem? Tudo. Posso falar com você um segundo? Pode. Você conhece o segredo do Mr. M. <risos> Nunca ninguém revelou. Não. Não, sou Mr. M. Sou Mr. A. Mr. Africano e vou ai, revelar. Ai. Olho fechado. Não abre em momento nenhum. Pois o segredo está embaixo da minha máscara e vai ser re, revelado, revelado, revelado Eu sou Mr. A, Mr. Africano Mr. Africano? Isso, e ah, vou tá. revelar o segredo, o grande segredo do Mr. M que está embaixo que aí, da não. minha máscara Pode ficar aí fecha os olhos Mantenha os olhos fechados Assim mesmo Oi João, tudo bem? João, perdi meu cachorrinho. Será que alguém me ajuda a achar? Ai meu Deus. Lulu! Vocês vão ver o que Nossa, vai acontecer! Vocês vi um cachorrinho por aí? Eu perdi ele. Não sei o que eu vou fazer sem ele. Me ajuda a procurar. <risos> tem certeza que você não viu, olha. Que é isso? Não. não, não vi. Ai, moça, o que eu vou que fazer tá sem fazendo? meu cachorro? Que isso? Alô? Você também, mãe? Moço. Eu tô procurando meu cachorrinho, ele oh, escapou tá, da coleira, moço. Eu não sei foi. o que eu faço sem ele, me ajuda. Que que é que é Será que você não viu ele? Esse é o Lulu. Não, não conheço, ele é super é? fofo, moço, super mengo. É, mangue, ué, eu. Ele o que eu tá vou fazer sem aqui ele? Na praça? Tá, <risos> <risos> Nossa, ah, Lulu? Aí, ó. Lá vai aí, a loira, mais uma vítima aí. Ai, Lulu. Ai. Moço, tudo bem? Moço, tava com o meu cachorrinho aqui passeando? Ele escapou da coleira. Será que você não viu ele por aí? Tá É. Ou não sei Ai. o que eu vou fazer sem o Lulu, moço. Você não viu ele por aí em algum lugar? Será que ele não tá pra lá, ó? Corre, Neto! Corre, Neto! Oi, João, tudo bem? Fala, Faz dona Sabe aquele Paloma. lugar especial Oi, assim, também, que você hein? tem boas ah. lembranças?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 Você tá atrapalhando meu vídeo, moça. O que, que é isso? Eu sou aqui? capaz de fazer qualquer pode coisa. Parar isso, pode parar. Você tá louco? Qualquer coisa pra você te tá seduzir. Meu amor. <risos> Sensacional, que... bem tá tá tá pra você, tá você. tá atrapalhando o meu vídeo, louca? Você tá tapando meu vídeo, então. Sua carniça. Pode amor, parar com isso. Pode então, parar. ó. Pode parar com tá... isso, toma, seu celular aqui. Nossa, Vamos você morrer, nem morrer. vai de deixar de gravar pra mim. Você acabou com a minha surpresa, meu! Oi. Mais uma vítima. Ô, amigo. Oi, tudo bem?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 Aqui, nesse lugar aqui ó aí eu comecei a tirar assim ó moça você tá me tirando né o que foi não tô entendendo você pediu pra gravar um vídeo você pode me repetir isso não me aí vamos você ir. pediu para mim tirando, né? que você foi você tá me tirando né você, você nunca se apaixonou um vídeo mas você vai gravar um striptease eu não sou não sinto muito não peraí não não não vou nossa como que você não, não. é sem graça se vir, termina de gravar o vídeo aqui pra mim oi joão tudo bem Olá, e aí joão o que, que você achou Ficou bom? Ah. Oi, moço. Tudo bom? Tudo bem. Tudo, bem? Tudo bem? Vem sempre por aqui? Tá com pressa? Não, não, não. Olha o que essa é essa douta vai uma fazer. Você me acha bonita? Nossa, é uma gata, né? É? Sim, bonita? Bonita, né? Você ficaria comigo? Claro que ficaria. Ah, ficaria? Você quiser. Sério? Ficaria comigo aqui assim agora? Agora. Sério? Quiser, sério? Nossa, que legal. isso se eu te falar que eu sou operada? Você é louca, mano? Ô, oh, é que louca. É isso? Para de ser machista. É que quer, Volta aqui, bom. deixa eu falar com você. Cara, é assim, tá bem, Oi, moço. Priscila, mano. Tudo bem? bem tá com pressa? Muito legal, muito legal. E muito quer conversar legal. comigo? Pois não, pode falar. Você mora por aqui? Não, mas tô sempre por aqui. Ah, tá sempre por aqui, legal. <risos> eu queria te fazer uma pergunta, Fala. uma opinião sua. Comprei essa roupa ontem, eu coloquei estou usando ela hoje. O é. que você acha? Olha o que vai acontecer. Ficou boa? É? Perfeita. Ah, legal. E outra pergunta. É. Você ficaria comigo? Com ah, certeza. Se. Ficaria? Demorando. Aqui mesmo, assim, agora? Demorou. Sério? Demorando. Nossa, que legal. Só que eu tenho que te contar um segredinho antes. Ah. Se eu falar pra você que eu era menino. Sim, liga essas ideias. Não, vem cá. Mas você não vai deixar nem eu terminar de falar? Muito bem, ó lá vai ela, Oi. lá vai ela. Opa! Tudo bem? Tá indo, né? É? Tá sentado aqui à toa, esperando alguém? Não, eu tô no um arvio, hein, na pracinha aqui, meu... que ir só. Ah, então. Sabe o que é que eu vi o senhor sentado aqui, assim, sozinho, sabe? Uh, aí ah, aí. Eu, eu gosto de um tiozão, assim, sabe? Eu, eu curto. Mas, qual é a intenção? não sei como é que... Ah, eu queria te fazer uma pergunta. Depende, Você vamos... ficaria comigo? Eu sou casado, né? Mas. Vamos ver. Que é isso? Sei, qual é a ideia? Qual que é a minha ideia? antes <risos> eu preciso só te contar uma coisa. Vai, fala, fala. Se eu falasse pra você que eu era operada, que eu sou operada. Sai fora, pô. É. Sai, sai. Não, peraí. Não, peraí, tiozão. Nossa, hoje tá tão difícil de se relacionar, arrumar alguém. Ah. Quem sabe hoje eu dou sorte por aí, né? Agora! Quem é que vai levar Olá, o jeans da Royal nossa, Olha aqui, olha aqui. Nossa, é tá você? É difícil de arrumar então, alguém, né? capricha aí nas nossa. imagens. Bom, é verdade, fica ligado é no programa. Mas, assim, Vamos rir com de de Vamos rir Você nossa, gosta é. mais de loura? Loira. Maninha, cadê você? Maninha. Que beleza! isso? Que exato, é isso? Que é isso? Olha Vamos rir. Vamos rir esse domingo. Olá, tudo bem? O paciente tá pertinho de você? Não tá frio, né? Pode encostar. Então você gosta de loura? Adoro. E aí, você anima sair mesmo? Saio. Sério? Maninha. Maninha. Tá Maninha, né? diga tá no João Kleber Show! Oi, gatão! Ah, tudo é bem? Vem cá, tive uma vez aí com Você tá beijando? Um, eu não vou te falar, não. Só gosta não, de não, beijar. Vem aqui! Agarra ele, ele gosta de loura. Olá, licença, tudo bem? Posso sentar aqui nesse seu lado? Só tem maluco. Tá bom, obrigado. Você tá sozinho? Moreno bonito. Você gosta de loura? Gosto, sim. Ô, Maninha, vem cá! Vem cá, Maninha! Surpresa! Tudo bem, nossa, doutor? Que, que isso? É louco, né? Obrigada, meu E aí, que loucura, Domina? Nossa, Nós tá viemos bem. de Minas. Oi, João, tudo bem? Dona Priscila, João, mais loucura. Eu sinto ser né? e eu me espelho tanto em você. Você me daria umas dicas? Moço, posso ocupar um minutinho do seu tempo? Claro. Tudo bem? Tudo. Prazer. Prazer. Prazer. Eu vou fazer uma pergunta. Você acha que eu levo jeito assim pra ser garota de programa? Como assim, moça? Você acha que eu tenho um jeitão, assim, de garota de programa? Ah, tem. Você acha que eu tenho? Sabe o que eu queria saber? Você testaria comigo? Que Falei isso, um teste? meu? É ah, claro. É? Peraí, Produção! Produção! Ele <risos> vai fazer o teste comigo aqui, <risos> gente. <risos> então... É, mas vamos começar a gravar aqui agora. Eu vou fazer gravar o teste fazer o quê? Que teste? Você é garota de programa. Sou uma garota de programa, vou apresentar um programa que você vai me ajudar. Não, não, sai fora. Ué, mas você falou que toparia. Ah, vem cá, moço, vem cá. Bolada, Deixa eu fazer uma entrevista eu com cara, você? Não, não, eu tava pensando em outra coisa. Eu tava pensando programa. o quê? Ah, vem aqui, muito moço, muito volta bom, aqui. Bom, Posso ocupar um pouquinho sei do seu natural, tempo? Sim. Prazer. Natural. Sou a Priscila. Oi, Priscila. Eu queria te fazer uma pergunta, Oi, na verdade. Você acha que eu levo o jeito pra ser garota de programa? É. O que você acha? Eu acho que você leva. É Quanto você acha que eu devo cobrar, assim? Ah, não sei. Isso. tem que dar seu preço, né, o produto é você, né? Você faria um teste, assim, um teste comigo aqui? Lógico. Faria aqui agora? Faria. É? Produção, <risos> produção. Oxe. Que bom, nossa, fiquei contente que não, que agora. Que é isso aqui é um programa, tá? Eu sou a garota que vou apresentar. Não, eu programa, é, que é, é que eu comecei, eu tô começando não, agora. Você tá metendo louco, não, pode parar de gravar. Não, né? peraí. Vou fazer uma entrevista ah, com você. Não parar de gravar, vou mexer o pé e tudo aí. Mas você falou não, que podia testar. É rapidinho. Isso, te Credo, mas me ajuda, tem moço. Tempo, tem tempo, Nossa, mas pra outra coisa, você já tinha tempo, né? Tinha. É, né? Tá bom, então queria te fazer uma pergunta. Você acha assim que eu levo jeito assim, pra ser garota de programa? Leva muito, eu não Começando agora, entendeu? não tenho muita experiência. O que você acha que eu devo cobrar? Assim, qual o valor, mais ou menos? Ah, o valor é inestimável, né? Vamos é? rir, vamos rir! Cara, você não tem nenhum valor, assim, mente, pra me ajudar? Eu tô começando agora, é linda, né? né? Quando eu tô começando agora, eu queria arrumar alguém assim pra fazer o teste comigo. Você não faria, assim, um teste comigo aqui agora? É um pouquinho depressa, mas demorou. Faz um teste é um rapidinho abração. comigo, que pode ser? ser? Sério? Ah! Produção! Produção? Esse aqui é o programa que a gente vai gravar agora, eu sou a garota que vou apresentar. Você, não, não tô metendo logo. tô fazendo um teste com você aqui agora. Vamos lá? Não, não, não. Ué, mas você falou que ia me ajudar, moço. Deixa eu só te fazer algumas perguntas. Me ajuda. Ué, mas por quê, moço? Gente, vamos, vem. Segue ele aqui, gente. Vamos lá, moço. Só um teste, moço. Vem cá. E aí, João, tudo bem? Dona Monaline, o que a senhora vai aprontar? Hoje eu tô de vendedor, e vou deixar a mulherada, ó, no chinelo. Olha o que ela vai fazer. Vem com vontade. Obrigada. Vamos entrar. Tá tudo com 50% de desconto. Não, Olha lá. Olha, lá. Olha lá, beleza. Isso, né? yes. bonitona. O que, que ela vai fazer? Gostou do roxo? Gostei. Pegar, tá? Ok. É pink, é? Né? Que... <risos> que, que, que isso, é meu? Por favor. Oh. Só! É tá? Até eu quero ver, A meu filho. sapato em que os Ai, ai, vem bolado, né? meu. É, Olha só! Essa ah, produção, seis anos, esse não, é dois, anos, dois anos, Olha o cara, fica, tá fica né? doido. Tem que ser um forte. Você é fraca, ajudo, linda. Só um minutinho, eu vou levar seu sapato. Ah, presta atenção. Não, segura não. aqui. Espera aí, só um minutinho. Tiago, muito. para, Tiago, amor. vem aqui. Obrigada. Não, seu, eu vim comprar Como não vou levar não. sapato? Não, não, ah, vambora, não, um um não, não, embora, não, fica não, não aí, quero, você vai, vai levar, obrigada. você fez o um sapato. Não, eu vim comprar um sapato, não vim aqui vender eu vou... meu marido. Não, não tô não, comprando não, não. ele, ele só vai me ajudar dele não vai te ajudar. Ele vai ajudar Vai, vem embora com papas. <risos> Boa tarde. Fica à vontade. Bem bolado, tá? bem bolado. Pode escolher qualquer modelinho que eu pego pra vocês. Nossa, você trouxe seu marido? Que você é você, isso, meu? Quem inveja, hein? Você que viu, passou aqui sozinho? Viu. Ah, tem que passar mais vezes aqui sozinho. Passar mais vezes? É, pra olhar ah, e pegar você. você agora, agora. cá, Pra que casa, que você achei... escolher, claro. Imagina. Qual foi que você Imagina. gostou? Desse branco aqui, ó. Vocês vão ver o que vai acontecer. 38. Dá uma olhadinha se não é o número que tá ali, tá? Tá. Mentira. <risos> Pedi uma ajudinha, pode ser. É, eu... dá licencinha, tá? Vem aqui que você é grande, forte. Ai, Nossa. Peraí, só vou pegar, só vou não, pegar. Não, assim, eu só não, vou né? pegar. Não, só só não vou pegar que ele. Tá okay. maluco? <risos> que Vamos é. rir no, no João Kleber Show! Não. Que isso, o cara! <risos> Esse aqui é o 38. Agora, pra descer. A ah, cara do camarada, Sim, meu! isso? Vem aqui, segura aqui um pouco. Segura a. a não, aí. Segura o quê? Tem que não, segurar não, assim, não. Cai. Essa eu olha quero Olha o mesmo. prejuízo. Essa eu quero O problema mesmo. é seu, hein? Não, Enfim olha aqui, isso aqui. Não, não. Não, Não, é mãe, que coisa. Eu tô trabalhando, eu não fiz nada. Você tá querendo apoiar? Não, não, eu não vou tô comprar querendo apanhar. Tá querendo Que isso? Não, você não fez falar. eu pegar? Peraí, salve. Oi, João, tudo bem? Oi, querida. Posso anotar seu pedido? O que você vai aprontar, menina? O que esses atores nossos vão aprontar? Tudo bem? Que mas... é isso? Calma, qual seria o seu pedido? Que... Ah! Uma porção de batata? É. Uma porção de batata? Ok, já vem já, tá? Só um minutinho. Olha agora! Olha, agora. É... Você marcou Olha o Forever da nossa atriz, ó. É que é mesa 6, então... ó, tava tá virado. Ah, ah mesa ah! 6. É que às vezes você vai cobrar rápido, né? Não, vamos mas aqui, amor, ah, não tá. Entendeu? Ah, tá agora tá certo. Não, agora eu acho que não é, vai pedir mais nada. Não, agora Zerou? Zerou, zero, agora. Caramba. Obrigada. E ela é brava? Não, mas o que que é? Só isso por enquanto, né? Uhum. Por favor Oi. Tem isca de frango hein? Tem. Sete mais Essa eu quero coisa. ver tá bom, tá bom. Só Essa eu quero é ver é. Sim, é assim que eu trabalho, rainha da casa Que eu malidade, malidade, meu! Ué, mas é a regra da casa onde eu trabalho. Imagina que absurdo, Imagina. Onde é ser um lugar trabalhando desse jeito? Ué, tá te incomodando? Não acho que tá me incomodando. Se tá te incomodando, se retire. Você fez tá a mãe ah, toda. Tá. Não é entendi nada, eu hein? Tá não acha que você tava tá olhando assim? Tá tá é o rapaz não tava olhando, moço. O rapaz tava babando. É que você vergonha? E você? Você não tava Tava dando uma olhada monstro, meu. No... Vai provocar o cara. Aquela mesa que eu pago. Vou pedir uma porção pra vocês. Pode resolver? Oi, João, tudo bem? Fala, dona Monaline. Gosto tanto de passear, de caminhar, mas tô sem companhia. Vou ver se eu arrumo. É. Olha essa pegadinha que ela vai fazer bem bolada. Coloca aí, coloca aí. Vamos rir, vamos rir. Ele foi? Vamos lá nós mão três. Dele. Não. Solta a mão dele? Não. Solta a mão dele. Então vamos nós três. Ele, não, acho que não. Vamos Eu nós três. Acho tributo. que não. Eu, Eu e você. Acho que não, ele é namorado, você tá louca? Tá, bom. Você tá louca? A mulher do cara, a mulher. Meu, você quer apanhar, né? Vamos nós três. Você, quer você apanhar? Tem que tenha... você quer apanhar. Não, você não quer quero ver, mais, ela batei. Então vamos nós então três. Vamos mãozinha você então. Meu, você vai apanhar? Solta a mão dele! Foi, ó, vamos passear! Nossa, vamos passear! Nossa, Solta ela, você vai apanhar! Você vai me bater? Vou. Ai, vamos Não, rir, vou vamos rir! Aprender. Tá bom, parei. Só uma companhia só que eu queria. Ah, tira a mão dele, vai! Não, vou três! Não, só tá louca! Me nós três, que é bonitinho, assim. então me dá você Não, sua tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não, larga ah, Por que? Vamos três, só escuta, velho. Eu posso conhecer? Nós três, a gente pode andar nós três juntos. Que é isso, gente? João, tudo bem? Fala, João, dona será Priscila. que a opinião dos homens é sincera? É verdadeira? Vamos dar uma olhadinha, então. Vamos rir, vamos rir com a Priscila, vamos rir. Oi, moço. Tudo bem? Joia? Joia. Tá com muita pressa?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 E assim, ontem eu fiz um ensaio de uma amiga minha, meu, maravilhosa. É Sim, mesmo? Lindaça, Nossa. perfeito, um ensaio sensual. E aí eu queria saber a sua opinião, ai, assim, ai, se ai, o ângulo ficou ai, bom, é, se a foto ficou legal. Dá uma ó, olhadinha. Não, não, tá não. não é e aí, o que você achou? É não, mas eu quero a sua opinião. Oi, moça, tudo bem? Só queria saber uma opinião rapidinho. Tô trabalhando como fotógrafa e tô fazendo uns ensaios sensuais. Aí eu tô saindo na rua para perguntar a opinião do pessoal. Você pode dar só a sua opinião para ver se ficou boa a minha foto que eu tirei? Ó. Olá. Agora, olha. Agora, olha agora, olha agora. Gosta? Bom. Ficou boa a sua foto? Ficou, mas o estilo assim, o ângulo ficou boa? Tá bom. Sou boa fotógrafa? Né? Você tá Gostou mesmo? Pra ver show. Ah, obrigada, viu? Legal você. É. Valeu. Obrigadão, viu? Tchau. Tchau.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 O que isso? Não, não que eu Porque eu. Então, eu achei 100 reais, moça. Nossa, e precisa agachar, agachar de Agora jeito. eu agacho do jeito que eu quiser. Nossa, tô preocupada com vocês. Olha, agora. olha, agora! Ai, vamos rir, vamos rir. Calma, moço, eu achei 100 reais, mas assim, na do ah, eu achei 100 reais. Eu não tô preocupada com ter namorado. Quero nem um solteiro, imagina namorado. Eu não estreguei nada, eu peguei 100 reais, ó. Ai, ai, ai. Oi, João, tudo bem? Ah, João, vou hum. te falar, viu? Sempre tem alguma coisa que dá errado. Ah, é? Ah, é? Olha o que essa doida vai fazer. Agora, quem é que vai levar o jeans da Royal Jeans? Olha aqui, olha aqui. É você? Então, capricha Vai, aí nas imagens. Vamo, fica ligado no programa. Vamos rir com as pegadinhas. Vamos rir. Boa Oi, boa noite. Tudo bem? Nossa, que rápido. Estou até desprevenida. Você não quer entrar rapidinho porque está chovendo? Isso, fica à vontade. Opa. Nossa, você é super rápido, né? Desculpa os trajes. aqui. É eu estava meio desprevenida. Achei muito rápido. É, quanto que é? R$ 39,90. Entenda, ó, eu vou pegar o dinheiro, tá um né? no João Kleber show. Ellen? Acho que trancou. Ai, amiga, vamos. Ai, Isso. nossa! Isso, ajuda a gente aqui dar um pinça tá aqui, moço. Vai, moço. Vem aqui, moço. Volta aqui, moço. Nossa, que covarde. Olha Agora, olha agora, olha agora. Vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Oi, moço. Oi. Entra aqui rapidinho. Tá chovendo. Eu tava até desprevenida, olha. Não deu nem tempo de me trocar. É... Quanto é que eu te devo? Vocês Você espera um pouquinho pra pegar aqui? Olha, olha agora, olha agora, agora, agora. Trancou. Ai, Ai amiga, tem que ser rápida. Ah, ajuda porque... Ajuda aqui. Oh, oh. Volta aqui, moço. Volta aqui, ah. oh. para de ser é covarde. Ah. Traz, amiga, traz, ah. traz. Ah. Volta aqui. Me ajuda. Aqui, moço. Me ajuda. Aqui. Ei. Ei! Oi, João! Fala, dona paloma. Eu tô, assim? ah. eu tô com muito calor. Ih. Ei! Olha o que ela e? vai fazer. Ei, é, é, é, é, é, é, é, é, beleza, nesse domingo, hein, minha amiga? Tudo bem? Prazer. Oi. Quer ver pra... você subindo, descendo aqui? É, eu vim ver um colega meu é. que mora aqui na região. Ah, tá. Nunca te vi Dá passando por aqui. Aí. Tô quente hoje, né? Tá, tá um ótimo, você não quer se refrescar aqui dentro, não? Ah, eu quero. Vamos ver uma água. aqui, uma água. Você quer uma água? O okay. Entra aqui. Não é? Batei, tá você sozinha. Você não apaga meu fogo hoje? Eu vou. <risos> você tá sozinha? Essa eu quero ver. Tá, Essa eu quero ver. Não, um... eu tô sozinha. Agora eu tô sozinha. Agora tá eu e você, né? Não tô mais sozinha, né? <risos> eu então... não tem ninguém. Eu tô sozinha, tá eu e você. Se chegar alguém. É ainda, a gente nem vai subir Sim. pro quarto. Aqui mesmo? Lógico. Aqui? Bem, bem. Tá olha lá, lá. olha lá Olha. o que, que que ela vai fazer? Então pede pra mim apaga seu fogo. Pede. Apaga meu fogo, vai. Que? não. apaga o fogo. Apaga o fogo. Apaga o fogo. vou vai. Vai, vai, vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Lucas, prazer. E você passando aí. Tô indo pro trampo. Vamos rir! Ah, é, tô... Vamos rir nesse Bora domingo no Jogo casa. Clever Show! Vamos rir. É, vamos ouvir! Você acha? Tá tão quente hoje, né? Ah, eu também acho. Tô tão carente, sabe? Você não quer alguém apague meu fogo? Você não quer que ir, é não? isso, não? Apagar meu fogo? Então, tô atrasado pro trampo. Não acredito! Não, rapidinho, vem. Entra rapidinho? Aqui. Ah, é. ah, ah, entra aqui. Rapidinho. Só tá eu e você aqui. É. Nossa, o quem eu não queria entrar, já veio a cara. Vocês ouviram o que vai acontecer, ó. Lógico que eu não tô sozinha, eu não aqui agora. Vem aqui. Vamos subir pro quarto, vamos ficar aqui mesmo. Eu não falei pra você que eu tava com fogo. Tá me deixando com fogo, é. então dei sim. Você quer? Você quer que eu apaga seu fogo? Então pede pra mim. Apaga meu fogo, vem. O que, que você quer? Essa pegadinha é bem bolada, meu. Sensacional! Vai, vai, vai! Vai, ô taradão! Vai, ô taradão! Oi, João Kleber, tudo bem? Hoje eu tô afim de abrir meu coração, extravasar. Assiste aí, você vai ver o que eu vou aprontar. Peraí. Oi, amiga. O que essa doida vai fazer, meu? Ai, tô bem, você? Fogo. Você tem noção? É, amiga. É só você pra meu... Vocês ver o que vai acontecer? Ah, até que tem um Japinha aqui do meu lado. Dá tá pro gasto. Vou trocar umas ideias aqui com ele. Quem sabe rola. Beijo. Ai, ai, ai desculpa, ai. você ouviu né, o que eu falei, né? Um pedacinho só. Um pedacinho nada. Você Precisa. tava aqui do meu lado. Eu tô na seca já. Tô a fim de beijar. Você tá a fim de beijar? Ai, ai, ai. Vamos. Fecha os olhos. Isso, relaxa. Faz o biquinho. Olha aí! Ó. Isso, deixa eu ver aqui o lado que eu vou pegar esse biquinho. Toma! Ah, sério! <risos> você não tá queria um beijo? Não, não, Toma, um seu bobão! Eu seu bobão, te beijar! Trouxa! Trouxa! Trouxa! Ah. Trouxa! Oi, amiga. Tudo bem? Ah. Tô, tô daquele jeito. Tô querendo beijar, abraçar, Nossa. sabe? Mas já achei, amiga, aqui um... Que, cara, que eu Acho que eu vou agarrar ele. <risos> que aí, amiga. que ele tá falando junto com você. Beijo, ah. depois eu te li problema. Então, moça, é o seguinte. Como eu tô muito carente, você ouviu minha conversa? Com ah, certeza. Ah, eu tava precisando de alguém, assim, sabe, pra me abraçar, Nossa, me beijar. Nossa. Entendeu? Faz assim, ó, fecha os olhos. Olha só vai, que ela um vai aprontar, meu. Agora, vai. Hum. Hum. Fala sério que você achou que eu ia te beijar? Ai, ai, ai, é, é, é. Achou Aqui, que eu fosse te beijar? Você tá não queria um beijo? Sério, amiga. Vamos rir Nossa, no João Kleber Show! É um homem nesse. Né? é verdade? Você sabe que eu gosto de homem maduro, né? E esse aqui é negão, hein? Tem pegada. Deve ter. Ah, deve. Que é isso, meu! Tá prestando atenção na minha conversa, né? Você me daria um beijo agora? Agora, aqui, nesse lugar? Me beijo. Sério? Fecha os olhinhos. Isso, eu gosto de segurar no ombro. É. Levanta a cabeça e faz um biquinho bem bonitinho para mim. Hum. Isso, biquinho. Levanta mais a cabeça para mim. Faz um bicão. Vai, isso. Dá um beijo aí, ó. Então toma seu beijo. Aqui? Tá procurando Só... o Oi, Oi João. João. Tudo bem? Lembra de mim, né? A Priscila. Não, eu sou a Priscila. Não, eu isso, sou a Priscila. Eu sou a Priscila. Você é a Priscila, tá? Ah, tá vendo, ah. né, João, como ela quer me imitar? Tá vendo, né? Roda aí que ah. vai ver. Olha o que a vai fazer. Vocês vão rir bom. muito. Taca tá aí, vamos Grazie, rir, vamos rir. Sua Priscila. Vitor, que legal. Você não é casado, nada não, não sou né? Solteiraço. Sou sou Nossa, dei sorte. Sério, porque eu tava ali, ó. Você me chamou a atenção. Aí eu falei, vou lá conversar, vai que rola, né? Você sairia comigo? É? Só que assim, eu tenho uma irmã gêmea. É? Imagina, duas. Dose dupla. E eu só saio com ela. E você topa? Topo. é Meu carro tá ali, ó. Ela tá dentro do carro que ela é meia malinha, sabe? Toda Sim. metidinha. Aí eu vou chamar ela, então. Pode? Pode? Pode. Então, vamos lá. <risos> Cheguei. Meu lindão. <risos> Ai, tá se dupla. Ficar... Não, não. Que... não nossa. nossa Ei, que, que, tá que isso? Tá louco não, não, que, meu você amor, falou brincar. pra mim que aguentava não, duas. Volta aqui. Vem Vem Vem pegadinha. Vamos ali. Ah. Olá. Tudo Oi, bem? bom? Prazer. Só a Priscila e uma É mais uma vítima. Aqui nessa praça, Adoro, tava né? dando uma voltinha aqui, tava ali no cantinho, aí eu vi você aqui, você me chamou a atenção. É mesmo? É, te achei um gato, ah, tô... na Nossa, verdade. Que legal, você também é muito bonita. É? Eu tenho uma irmã gêmea. Onde? Sério. E aí, eu queria saber como eu gostei de você. Você gostou de mim, sim. né? Você sairia comigo? Lógico, com certeza. Mas aí eu só saio se for em dupla, eu e minha irmã. É mesmo? É. Ah, como Aguenta as duas? Perfeito. Olha, Isso tem tá certeza. Vou ligar para ela, então. Ela tá aqui pertinho. Pera aí. Tá. Oi Val. Oi amor. Eu tô aqui na praça que a gente combinou. Você tá aqui perto? Eu achei um gato aqui. Ele topou. Bora. Corre então. Vem. Beijo. Ai, é que mesmo. tudo! Aí, Val, achei um bonito ele! Uau, que pérola não, negra, de Deus, hein? Você viu? Mas se Você gostou? Daí, vamos tiazinha. lá. Sai, sai, tiazinha. Tiazinha pra onde? Ó, oh, é minha irmã. Eu sou tiazinha, não, não sou Valkyria. Você falou que a menina é da hora. É, minha irmã G, né? Eu sou da hora, eu não sou da hora, eu sou bonita não, também. Pelo amor de Deus, é. Sabe vamos. por quê? Deixa não, eu, eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa. vem cá um pouquinho. Ele não aguenta aqui, meu amor. Volta aqui, Olá, menino. Tudo bem? Tudo, prazer. Jonathan. Priscila! Priscila! É um pouquinho mais pra lá aí, gostei de vocês! Ah, vocês sairiam mas... assim comigo? <risos> Com certeza! Deixa eu ver. E você? Não sei se dropar. É? Com certeza. Só que eu tenho uma irmã gêmea. Mas estourou, irmã. Igual a você? É. Mentira. Gêmea. Mentira, gêmea mesmo? Sério, em dose ah, dupla. Cara. Mentira. Uma pra cada. O que vocês acham? Estourou. É? Ah, Peraí. Você pega a sua irmã. Valzinha! Então é eles que vão não me mostrar quer. o caminho da felicidade? quer é primeiro? É. Os dois! Calma. Vem cá, meu amor! Não, calma! Volta aqui ele! Tem que trocar! Vem cá, meu amor! Vem cá! Ei, volta Bota aqui! aqui. Cá. Eu não falei que você ia rir muito no programa de hoje! Quem é que vai levar a caneca do João Kleber Show? Quem é? Quem é? Quem é? E quem vai ganhar? O jeans! The Royal Jeans! É isso aí, ó! É, aquele que postou o vídeo, a foto mais criativa do, no programa. Fica agora com o meu amigo Marcelinho de Carvalho. É você, Marcelinho! João Kleber!